povo Frei Gabriel foste atraído pelo amor de Deus quem quer na vida a Cristo seguir deve por obras o amor transmitir irmão de todos Frei Gabriel terás seu nome gravado no céu ou construir o templo do amor revelado aos irmãos Hoje, com alegria, viemos partilhar com você a história de um homem de Deus. Um homem especial que passou por este mundo vivendo os propósitos de Jesus inspirados na vida de São Francisco de Assis. Então venha conosco, venha fazer parte também dessa história. Vamos fazer uma linda caminhada, conhecendo hoje a história do nosso amado e servo de Deus, Frei Gabriel de Frazanó. Frei Gabriel de Frazanó, este é o homem do servo de Deus que hoje vemos contar a sua história. Seu nome natalício, seu nome de vida, dado pelos seus pais, Antônio Marche. Ele nasceu na Itália no dia 27 de fevereiro de 1917 na sua cidadezinha chamada Frazanó. Logo cedo perdeu a sua mãe, ficou órfão e assim seu pai com muita dificuldade ele precisou dar o seu filho Gabriel Antônio, o seu nome Natanício, deu a ele então a condição de viver num orfanato em medicina um lugar justamente escolhido para que ele pudesse então ter uma vida digna e crescer num ambiente de estudos, um ambiente aonde ele pudesse ser cuidado, visto que seu pai não tinha uma condição financeira propícia para cuidar de todos os filhos. Então Antônio Mach foi viver justamente no orfanato cuidado pelos frades capuchinhos, que tinha a inspiração de São Francisco para com o cuidado com os mais empobrecidos e os mais amados de Deus. E Frei Gabriel fazia parte dessa história, desse sofrido, dessa criança órfã que precisava desses cuidados. E assim foi nesse ambiente franciscano de cuidados que ele tomou gosto pela vida religiosa e quis então fazer parte dessa história, fazendo então ou assumindo para sua vida a vida consagrada, Sendo também um frade capuchinho. Com espírito missionário, nos anos de 1936, foi convidado pelo seu provincial a vir para as terras brasileiras. Aqui ele veio, ainda com 29 anos, tão jovem. veio fazer a sua história de caridade, de amor nas nossas terras. Chegou em São Paulo, justamente no ano de 36 Logo em seguida... Já foi designado para a cidade de Carmo do Paranaíba e lá ficou um tempo dando a sua vida àquela comunidade, ainda na sua juventude. Depois de alguns anos, foi para a cidade de Uberaba, onde ajudou a trabalhar com os pobres, ajudou a construir igrejas. E por fim, no ano de 1957, ele chega à nossa cidade de Frutal. Aqui, ele também encerrou a sua vida deixando marcas que hoje ainda se fazem presença no meio de nós. Um homem de Deus que logo no início já pensou nos mais fragilizados, olhando para a vida dos idosos, abandonados, esquecidos por suas famílias, alguns até especiais, ele então, no dia 26 de setembro de 1962, ele criou o Asilo Pio 12 aonde ele passou a acolher, os nossos irmãos idosos, amparando-os, dando a eles um final de vida digna, pensando de forma especial nos doentes, tantos doentes que tinha em nossa cidade de frutal, olhando para estes, sem nenhum lugar para os cuidados, no dia 20 de setembro de 1966, ele então cria a Santa Casa, constrói este espaço para cuidar dos doentes com tijolos feito por ele mesmo constrói esse espaço para acolher os doentes, cria uma equipe de médicos. É um trabalho incansável deste homem de Deus em favor dos doentes. Pensando nas crianças, as crianças órfãs, ele então cria, no dia 4 de janeiro de 1960, a casa da criança Santo Antônio de Pádua. Ali ele acolheu, no primeiro momento, as crianças órfãs. Depois, esse projeto se tornou um projeto que cuida das crianças que estão na fragilidade do mundo, trazendo-as ou atirando-as do perigo de cair no mundo das drogas, da prostituição, uma casa de acolhimento para que essas crianças também sejam amparadas e ali tem uma formação básica para fazê-las verdadeiras cidadãs. Então, assim foi o trabalho do nosso amado Frei Gabriel de Frazanó. Um trabalho com muitos frutos, profícuo trouxe vida e esperança aos pobres, de modo especial os idosos, as crianças e os doentes. Este era o seu olhar, um olhar impressionante com os olhos de Deus, voltado para estes necessitados. Frei Gabriel de Franzanó correu por todos esses lugares aqui próximo à cidade de Frutal, em busca sempre de prover as necessidades destes filhos amados de Deus. Por onde passava, conta-nos as testemunhas que conheceu Frei Gabriel, ele conseguia trazer mantimentos, roupas, tudo o que era necessário para cuidar destes amados de Deus. Frei Gabriel de Frazanó, com seus 66 anos de idade, foi apego por uma enfermidade, uma isquemia cerebral, o deixou na cama por 15 dias, justamente na Santa Casa, o um hospital que ele mesmo construiu. E ali, no dia 17 de abril de 1973, encerrou a sua história neste mundo, deixando marcas inigualáveis de uma vida doada, de serviço e de amor aos pobres. Era um homem totalmente voltado para a caridade. Ele não era padre, ele era somente um leigo consagrado, um frei franciscano, que era como que o copeiro, aquele que cuidava das necessidades básicas, da cozinha, da limpeza, abrir portas. E foi esse homem, fragilizado, com as suas enfermidades, hipertensão, diabetes, mas mesmo assim ele caminhava, com aqueles pés machucados, sandálias surradas, o hábito com o seu cordão franciscano surrado, rasgado, mas era assim que ele se apresentava barbudo que, onde chegava, ele trazia o necessário para os irmãos. Morreu ali, no hospital que ele mesmo construiu. O interessante, conta-nos os relatos, que ele morreu contemplando a cruz de Cristo, que ele mesmo havia colocado em todos os quartos da Santa Casa que ele mesmo havia construído. E, assim, encerrou é, a sua vida. Conta-nos que nunca teve um defunto na cidade frutal, tão concorrido e tão chorado como este servo de Deus, esse homem amado por todos nós. Assim, hoje, trazemos relatos, testemunhos, como vocês vão poder acompanhar no decorrer deste documentário. Ouvirão histórias bonitas de uma vida doada e de serviço e amor aos mais pobres. Frei Gabriel, para mim, é um grande, foi um grande amigo e posso dizer para você, Sardinha, que foi a pessoa mais caridosa que eu conheci até hoje. Após, após ter me formado em Medicina no Rio de Janeiro, fui convidado para vir para cá, a Frutal, e numa reunião na casa do Dr. Antônio Honolfo Miziá, hoje falecido, o Frei Gabriel estava presente e olhou para mim e me convidou para ir para Frutal porque ele tinha fundado uma santa casa aqui em Frutal. Ele olhou-me profundamente e aqueles olhos me chamaram a atenção, da sinceridade, do amor que ele tinha. E eu não vacilei, falei, não, foi Gabriel, eu vim para cá e falei, eu preciso de você aqui em Frutal. Eu preciso de você aqui em Frutal, porque tem uma Santa Casa que eu fundei, e está faltando médicos. E eu, na mesma hora, Sardinha, eu aceitei o convite dele e vim para cá. Chegando aqui em Frutal, eu vi a Santa Casa, e era exclusivamente para atender os pobres. Aí eu perguntei para o filho Gabriel: falei, Gabriel, mas como o senhor sustenta essa santa casa aqui? Com medicação, tudo. Ele falou assim: Deus ajuda. E realmente, Sardinho. Ele não tinha renda nenhuma. A renda que ele adquiria era com o, o trabalho dele. Ele ia, arrumou um caminhãozinho, ia nas fazendas pegava mantimentos, ia, todos finados, ele ia ao cemitério, ficava na porta do cemitério pedindo ajuda aos pobres, às, às pessoas que iam ao cemitério. Então, era uma pessoa inteiramente dedicada aos pobres. Ele não tinha nada, não queria nada para ele. Ele só queria servir. E ele, além de tudo, de... de, de de trabalhar na Santa casa, ele ajudava a gente lá no, no atendimento aos pacientes. Então era uma pessoa extremamente caridosa, ele viveu para os pobres. E com a evolução, com o tempo, passar do tempo, ele fundou o asilo para atender os pobrezinhos e logo depois a casa da criança. Então, o que eu posso dizer para você é isso. Agora, na minha vida, eu tenho algumas passagens, porque eu era muito amigo dele, às vezes ele vinha almoçar na minha casa, e quando a minha esposa teve um acidente vascular cerebral, uma hemorragia cerebral, eu cheguei com ela lá no hospital em Rio Preto, da Beneficência Portuguesa, fez uma, uma tomografia, e tinha realmente constatado a hemorragia. E ela estava em coma praticamente. Aí o médico falou para mim, olha, ela está com hemorragia, mas nós não podemos operá-la porque ela estava em uso de AS, de cropidogrel, que promovia.. Era, era difícil de ter uma coagulação com esses medicamentos. Falei, bom, tudo bem. Isso foi à noite. No outro dia de manhã, no outro dia de manhã, à noite, eu pedi, pedi com, com muita força mesmo ao filho Gabriel, que intercedesse a Deus por ela. No outro dia de manhã, a hemorragia tinha parado. Aí o médico falou, não precisa mais operar. Vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar. E isso aí vai ficar mais ou menos um ano é, é, para ela voltar ao normal. Sardinha, por incrível que pareça. Com 15 dias ela estava mexendo com o computador e conversando normalmente. O que, que você atribui a isso? Um milagre, ele intercedeu por mim. Eu sou muito, sou fiel ao Frei Gabriel, eu admiro muito ele, e eu sempre carrego comigo uma medalhinha, vou te mostrar. Aonde eu vou, eu carrego essa medalhinha. Teve um dia que eu fui ao supermercado comprar verduras, e à tardezinha, quando eu cheguei em casa para tomar banho, fui tirar a medalhinha, não estava no meu bolso. Aí eu procurei em todo lugar, não achei no banheiro, procurando no banheiro, não achei. Aí eu pensei, deve ter sumiu, né? Mas eu vou, quem sabe ficou lá no, no supermercado. Voltei ao supermercado à noite. A mocinha, a, a, a caixa, falou para mim: Olha, realmente tinha uma medalhinha aqui mesmo. Então pensei: Provavelmente ao tirar o dinheiro do bolso, a medalhinha deve ter caído aqui junto. Ela falou: Mas eu guardei para o senhor. Amanhã eu, eu, eu, eu, eu pego a medalhinha para o senhor. Tudo bem. No outro dia eu voltei lá, ela falou para mim: Olha. Procurei essa medalha e não achei mais, não está aqui na gaveta. Então voltei para casa, muito triste, e ao chegar em casa, no banheiro, a medalhinha estava em cima da pia. Se a moça do, do, do caixa não falasse que tinha guardado a medalhinha, a gente poderia pensar que, que eu tinha esquecido, mas ela falou que tinha que tinha guardado a medalhinha... E com certeza ela não mentiu. Não mentiu. Com certeza ela não mentiu. Ela foi que tinha guardado essa medalhinha na, na, na, na gaveta. E ela estava no, em cima da minha pia. Como você explica isso? Aliás, para mim, eu considero o Frei Gabriel como um santo. Acho que eu falei tudo, não precisa falar mais nada. Eu considero ele como um santo. Meu amigo, meu irmão... Me, ajudou, me, me orientou bastante pelo exemplo que ele dava para todos nós médicos aqui em Frutal. A pessoa que não pensava em dinheiro, eu só pensava em atender os pobres. Você imagina sardinha, uma santa casa funcionando com médicos, enfermeiras, medicamentos, Sim. sem ajuda, não tinha ajuda do Estado. tem uma cena muito engraçada dele, sabe, ele saiu com com o um caminhãozinho que ele tinha nas fazendas, buscar, pedir ajuda, né, mantimentos e quando ele ia voltando o guarda-rodoviário parou o caminhão dele carregado de, de, de mantimentos o guarda-rodoviário perguntou para ele quanta a nota fiscal? ele falou para, para o o guarda, Eu vou te mostrar a nota, a nota fiscal, entrou no caminhão, na cabine, ele pegou uma fotografia dele com os, as pessoas do asilo, os pobres do asilo, e falou assim, aqui está a minha carteira, o meu documento está aqui, aí o guarda falou, o senhor me desculpa, é, eu não sabia disso, eu me desculpa ele falou assim, não, tu está tá desculpado mas você vai dar 50 reais também para ajudar os pobres aproveitou a oportunidade ou seja, ele não perdia a oportunidade não. de ajudar os pobres não, só vivia para os pobres ele fundou o asilo, fundou a Casa da Criança para ajudar as crianças fundou a Santa Casa fez aquela igreja Nossa Senhora da Aparecida fez uma outra capela ali perto, perto do hospital era um âmbito dinâmico Dinâmico. Quando ele, ele, ele morreu, foi de um acidente vascular cerebral. E entrou em coma. E logo a seguir veio, veio uma, uma hemorragia digestiva incoercível. Não parava de sangrar. Você vê a quantidade de pessoas que iam lá para doar sangue para ele? Você nem imagina. Muitas pessoas doaram sangue para ele. Mas era um caso irreversível. No dia que ele faleceu, eu tinha ido em Pirajuba visitar meus pais. Quando estava em Pirajuba, telefonaram para mim e falaram assim, Frei Gabriel, não está passando bem. E eu vim imediatamente para cá, vim eu com o meu primo. Quando nós estávamos, essa noite, quando nós estávamos subindo na Rua do Carmo, sentimos um cheiro muito forte, de perfume, de rosas. Tanto eu como o meu primo percebemos. Aí eu falei assim, mas que cheiro forte de, de rosas. Aí pensei, o Frei Gabriel faleceu. Acabei de chegar na Santa Casa e a gente já é tinha falecido. São coisas estranhas, né, Sardinha, que a gente verificou na vida dele, mas que reforça mais uma vez que ele era uma pessoa santa. Doutor, hoje, quantos anos o senhor tem hoje? Eu estou com 83 anos de idade. Quantos 53 anos, de idade? anos dedicado a Frutal. Na medicina? medicina. O senhor é ginecologista? Não, a minha especialidade mesmo é cirurgia. Cirurgia? É. Então, quando eu vim aqui para Frutal, a gente tinha que fazer de tudo. Não tinha... Para os médicos. Acabou tá se tornando um clínico geral. Então, eu acabei fazendo ginecologia, clínica médica, cirurgia. Eu devo ter feito umas 8, 9 mil cirurgias aqui em Frutal. Uns 8 ou 9 mil partes. Então, <risos> tinha que fazer de tudo. Não tinha ninguém, era Eram poucos médicos. O que, que o senhor diria de amor para esse povo? Para a nossa gente? Olha, não é muita coisa, não. Só, só duas palavras, amor e caridade, se nós não tivermos amor ao nosso próximo, se nós não fizermos caridade, nós não somos nada sardinha. Olha quanta gente passando fome aqui em Frutal, custa alguém dar uma cesta para uma pessoa dessa. Quando eu fui convidada para vir aqui assumir esse serviço aqui no lar, é, eu ouvia falar de Frei Gabriel, né? então quando eu cheguei aqui, é, aí eu vi, vi isso daqui, a importância de morar num lugar onde foi fundado por ele, né? então é, eu digo assim, a casa onde é dele, e quando eu cheguei, até foi interessante porque eu vi as fotos dele, assim, é bem sério, né? e quando eu estive na capela que é onde tem os, os restos mortais dele aqui na capela Nossa Senhora de Fátima quando eu cheguei lá e olhei para a foto que está em cima do túmulo ele estava sorrindo aquela, e aí eu já tive ali foi acho que o meu primeiro contato mesmo assim, e lá eu falei assim, opa, então eu senti assim eu vi aqui numa casa que é fundada por ele dar continuidade daquele que foi o trabalho dele né? aí lá já começou a nossa é, conexão, né? Com certeza. Aí eu dizia assim pra Gabriel: eu vim ajudar a cuidar daquilo que é seu, né? A casa é sua, os idosos são seus e eu vim aqui para te ajudar, né? Então eu tenho isso mesmo na, na minha sala. É, tem a foto dele, eu chego de manhã você fala Bom dia Frei Gabriel, olha, abençoa o nosso dia Abençoa os, os idosos, os funcionários, todo esse lugar Então é assim uma conexão muito forte entre eu e ele né? Então é interessante, porque lendo a história dele Claro que eu quando, falando de Frei, eu fui ver a história nesse livro agora que foi editado né? E uma coincidência é que o nome dos pais dele, Salvador e Maria É o nome dos meus pais salvador também e maria né? então e aí eu cheguei com a graça de fazer aquele trido em preparação né para o pedido é de que é o primeiro passo para uma canonização de ser servo de deus né então foi onde que nós fizemos já em abril houve esse trido em preparação e a nossa surpresa é que enquanto estava acontecendo o trito, ele já era servo de Deus, porque quando a resposta veio, a data já tinha acontecido, né? E a gente sabe esse processo é esse lento na igreja, né? Mas o Frei Gabriel foi muito rápido, né? O pedido que foi já veio como servo. Né? E agora, né? É nesse processo de pedido aí que vem, vai acontecer no dia 16, né? Para ser é, a beatificação, e depois como santo. Mas eu acredito que para nós ele já é santo. Né? Então nós temos, que, aqui dentro do lar, a gente tem certeza que Frei Gabriel já é santo. Bom, fala para a gente da instituição. Como é que é trabalhar numa instituição, como a senhora mesmo disse, eu já estou conectada com Frei Gabriel. Eu acredito que isso é algo de Deus. Eu não acredito, tenho certeza. Mas como é que é a instituição em si atualmente? É bem diferente da época em que ele fundou, né, irmã? Com certeza, porque pelos históricos ele saía pelas fazendas por aí pedindo ajuda para manter o lar, né? Hoje ainda continua, porque pela por essa que eu já participei aqui de um leilão de gado ainda continua esse espírito dele pedindo. Mas quando diz que é para o asilo Pio XII é, o povo realmente doam porque eu acredito que ele deixou plantada essa semente então nós estamos colhendo os frutos que ele semeou né? então continua também o, a, o povo ajudando naquele espírito do Frei Gabriel bom na sua opinião como freira, como irmã fazendo parte desse projeto todo o que isso significa especificamente para a instituição ele santo e também sendo servo e também para a cidade e por que não para o mundo bom é, é muito forte né para nós aqui já pensou uma casa fundado por um santo sim não é qualquer um que tem não é exatamente e para nós né aqui no caso né como frutal e para o mundo para dizer que santidade ainda é possível né isso daí é, é para provar para as pessoas que é só querer e lutar, né? Porque se a gente conviveu com pessoas, vocês, né? Acho que tiveram a graça, as pessoas que tiveram a graça de conviver com ele como ser humano e saber que hoje é um santo, então que para nós a mensagem que ele deixa é isso, que santidade ainda é possível nos dias de hoje. E vale a pena a gente lembrar também, né, irmã? Nós, vamos dizer assim, que chegamos, que somos... É, De uhum. né? dessa história linda Tem aí o, a Santa Casa, temos aí a Casa da Criança Um trabalho inesquecível Um trabalho que acredito eu que nunca sai da história do povo frutalense né? uhum. Porque ele pensou desde o nascimento até, né? Essa Eu... colocação é muito <risos> importante. Porque ele pensou na criança, aquele que, né, que há necessidade, a criança precisa de proteção. Então ele arrumou uma casa de proteção, né? Depois que você, é, vivendo a nossa vida, desde pequena dia -a -dia. até, né? Há necessidade, você fica doente, e ter uma Santa Casa, onde você pode você cuidar, recuperar e voltar. E depois, como idoso, né? se eu não posso ficar na família, eu tenho então, um lugar de abrigo, de proteção e para ter até o final da vida uma morte digna então ele pensou do começo até o fim é? Para nós encerrarmos esse nosso bate-papo é... somos felizes? com certeza eu, eu me sinto realizada, né, feliz nesta casa né, fundada por ele e nesse momento, como o senhor disse, que a gente está vivendo essa expectativa de tudo isso que vai acontecer, né? Eu gostaria que a senhora olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para o Frutalés e especial aos nossos irmãozinhos aqui da instituição Pio XII. Bom, aqui para nós no, da do Lar Pio XII, né? É ter essa confiança que Frei Gabriel, lá do céu, ele continua abençoando, amparando, protegendo a cada um de nós, né? E, para os frutalenses, a santidade é possível. Hoje, nós buscamos trazer a ele a dignidade de santo, de ser reconhecido não só por nós aqui da cidade de frutal, não só por aqueles que o conhecerem nas demais cidades, mas hoje nós queremos que a igreja o reconheça e o acolha como santo. Por isso, estamos realizando um projeto onde já fizemos um pedido especial no dia 14 de dezembro de 2020, foi assinado solenemente pelo nosso arcebispo Dom Paulo Mendes Peixoto, o pedido para que ele seja, então, acolhido a abertura do seu processo. No dia 16 de julho de, mil, de 2021, numa celebração solene, é dada a abertura oficial para que o inquérito do, e o tribunal possam, então, trabalhar no âmbito diocesano, em favor da sua beatificação e canonização. Assim, então, estamos realizando esse trabalho, neste momento vivemos desse grande, dessa grande alegria de estar fazendo este homem, que lutou pelos povos, construiu templos, trabalhou, doou a sua vida, que ele seja levada às honras dos altares. Hoje, o seu processo corre silenciosamente, ouvindo testemunhas, veracidade dos lados, relatos sobre a sua, as suas graças alcançadas. Enfim, estamos é, partilhando a história dele para que todos possam conhecer e a é também, assim como nós, amá-lo. Amá-lo porque ele foi um homem que serviu a Jesus no pé da letra do Evangelho. É um espelho de vida para nós, que queremos também sermos santos e vivermos a fé cristã. Então, fica aí para nós essa partilha da vida deste homem de Deus, Frei Gabriel de Frazanó, este homem que carrega no seu nome o seu anjo de devoção, Gabriel, o arcanjo a quem ele se apegava e leva o nome da sua pequenina cidade, Frazanó, da Itália. Mas ele saiu da Itália para o mundo, veio para o Brasil. E assim construiu a sua história e hoje nós, em gratidão a ele, lutamos, para que ele seja cada vez mais amado, conhecido e assim reconhecido pela Igreja Santo. Fazemos esse processo, caminhamos, pedimos a você que reze, conheça essa história, recebeu graças, encaminhe as suas graças, peça a sua intercessão, porque confiamos que ele, o servo de Deus, Frei Gabriel de Frazanó, é um grande intercessor no céu. Nós que aqui estamos, hoje acompanhando as suas obras sociais, Seja o asilo Pio XII, seja a casa da criança Santo Antônio de Pádua Vemos o quanto ele continua lá do céu Provendo as necessidades das nossas instituições Sempre que a ele recorremos em um momento difícil Seja em qual situação seja Ele sempre acolhe e sempre leva a Deus o nosso clamor As instituições continuam sendo mantidas Dizemos que é o milagre vivo de Frei Gabriel até hoje, tantos anos depois, ainda é visível entre nós os seus projetos. Você que quer conhecer um pouco mais a sua história, nós temos lançado este livro, onde você vai caminhar por esse lindo testemunho de vida cristã. Você poderá acompanhar, ler aqui os relatos, saber mais profundamente da sua história eu tenho certeza, ao ler este livro, escrito pelo seu irmão Capuchinho, não é, que é o nosso querido Frei Francisco de Uberaba, que tinha um carinho especial por ele, conviveu com ele, escreveu esta obra contando-nos a sua vida. Desde onde nasceu, lá nas fragilidades da sua família, da sua estrutura de vida, lá no orfanato, onde ele teve que buscar o seu repouso para encontrar o sentido da vida, desde o momento em que ele acolheu o ser capuchinho, desde o momento em que ele aceitou ser missionário no Brasil, estando no Brasil, os lugares por onde passou, as obras que realizou, e até hoje muitos relatos que aqui estão, de pessoas que vivem e que tiveram na sua vida a presença deste servo. Então conheça a sua história, quiser adquirir este livro, pode estar entrando em contato conosco na paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Frutal, Telefone 3421-8893, você terá acesso a este livro, onde você vai conhecer e aprofundar ainda mais a vida deste homem de Deus. Bom, primeiro, eu diria que essa sessão que tivemos, terminando agora com a Santa Missa, é um fato assim, inédito para nós, eu diria, na Arquidiocese de Uberaba. Nós temos aí outros que estão sendo encaminhados para a questão de beatificação. Nós temos, por exemplo, o padre Vitor de Almeida, que é de Sacramento da nossa Arquidiocese. Há um processo dele. Nós temos o padre que passou em Romaria, é, o padre Eustáquio, que também. Não é padre Eustáquio, um dos padres que passou também por lá, que hoje está com processo, caminhando para, para canonização. Agora aqui nós temos a presença, então, do frei Gabriel de Frazanó. Uma pessoa que teve uma marca assim muito grande na, na nossa Arquidiocese, trabalhou em Uberaba, depois veio para aqui e terminou sua vida com a fama de santidade. Isso para nós é, é, é significativo, porque marca muito a nossa igreja dentro da dimensão do testemunho de vida. É, eu, eu eu citei na minha reflexão de manhã, na hora da sessão, que o Papa ben, é, São, São João Paulo II tinha dito assim que a Igreja do Novo Milênio precisa... Tem uma igreja do testemunho. E é o testemunho que vai lhe dar, vamos dizer assim, a habilidade para a sua missão de evangelizar. E se nós temos um frei que neste local, nesta cidade, teve uma marca de santidade, sinal de que o testemunho existe. Mesmo dentro de uma nova cultura, essa cultura que a gente sempre diz assim, uma, igreja, uma cultura assim muito secularizada, parece até perder um pouco assim, a dimensão da, da integridade da fé. Mesmo assim... Nós tivemos alguém muito recentemente, porque ele faleceu em 1973, então muito recente, é uma marca dessa santidade do testemunho de vida. Então, eu digo para nós, sacro de e para a igreja, isso é muito importante, nos eleva e nos ajuda na missão, até dando para gente assim uma sustentação maior para nossa missão de evangelizar. É, eu digo que essas construções, essas obras que ele fez, porque também... Nós temos assim, marcas assim, muito grandes dele em Carmo do Paranaíba. Sim. Igreja, né? Nós temos em Uberaba a construção da igreja lá, por exemplo, de São, é, São Judas Tadeu, também na igreja de São Teresinho. Quer dizer Mas no, no, o, o mais importante não é tanto a questão de construções, é a questão do testemunho de vida dele. A maneira com que ele fez, né? A maneira, a maneira de tratar as pessoas, de acolher todo mundo, acolher os pobres, uma pessoa totalmente desapegada. Acho que isso aí que é fundamental. Esse desapego do egoísmo da gente significa viver a palavra de Deus. Então acho que é isso que marca a vida do Frei Gabriel que hoje é visto como santo, não é? Não só por construir essa igreja aqui que ajudou, mas pela só postura, seu jeito de acolher as pessoas e, e assim por diante. A importância eu diria é o reconhecimento que o Frei Gabriel viveu os valores evangélicos seguiu os ensinamentos de Jesus, né? E colocou em prática essa busca de fazer o bem para as pessoas, principalmente para os pobres, né? Então, ele sendo beatificado, depois santificado, então, ele se torna um modelo dessas virtudes cristãs para todos nós, né? Eu sei que o nosso povo frutalense já tem feito os pedidos, inclusive aqui nas redes sociais, muitas pessoas dizendo, Frei Gabriel, Interceda sobre o frutal, interceda sobre o planeta. Já podemos fazer esse pedido, meu irmão. Com certeza, né? A oração que já é distribuída é justamente a gente pedindo já intercessão, já pela com certeza pela beatificação e canonização e que assim ele interceda junto a Deus, junto a Jesus por nós, nos concedendo aí graças de bênçãos também. O Senhor precisa de mais informações daquilo que o Frei Gabriel Praticou em vida, é mais ou menos isso? A Comissão Histórica tem um papel muito importante nesse processo. Ela tem que recolher os documentos, sejam documentos manuscritos ou publicados, é, para trazer e fazer uma análise de tudo isso, de todos os locais por onde ele passou. A Comissão Histórica não vai ouvir as pessoas que vão dar testemunho, esse é o promotor da causa. Mas nós iremos olhar os documentos, os arquivos, é, bi, é, bibliotecas, que nós podemos ter algum material que seja relevante à causa. Portanto, assim, é um trabalho muito minucioso, muito delicado, e que nós precisamos procurar, é, seja algum manuscrito que ele tenha aqui em Frutal, ou qualquer outra cidade por onde ele passou, ou algum documento publicado é, a respeito dele. Eu diria que o povo frutalense, hoje em especial, tem um dia muito bacana, né? O início desse trabalho sendo feito aqui hoje, as pessoas se acompanham desde as 8 horas da manhã pela transmissão das redes sociais, inclusive aqui pelo nosso canal. E eu queria ouvir do senhor, como é que está o coração do Padre Rogério? É, Sardinha, a todos os telespectadores, né? Que alegria, realmente assim, um momento muito emocionante, muito especial, né? Por duas razões, primeiro, é, celebrando mais uma oportunidade de estar nessa cidade e vivenciando a festa da Padroeira, né? Que sempre mexe muito com a gente, são nove dias de preparação do novenário, então a gente coroa, né coroa esse dia. Então é muito esperado por nós o dia 16 de julho. E ao mesmo tempo ter a graça, né, como um presente dos 150 anos da paróquia, hoje ser instalado aqui na nossa matriz, mais um momento histórico para a igreja, para a Frutal, para nossa paróquia, Parque de Ossésio de Uberaba, o Tribunal do Inquérito em favor da causa do nosso querido Frei Gabriel, nosso servo de Deus. Então, ainda estou assim ofegante, né? porque é muito corrido, muita preparação, mas uma, uma sensação de, de dever cumprido, uma sensação de uma alegria que parece que não cabe dentro da gente, né? porque quando você sonha com isso, né? eu, eu dizia agora ali há pouco com os frades, né? tem dois anos que a gente vem, vamos começar, vamos estudar, e busca arquivo, pega os livros da paróquia, vai nas instituições, o que, que tem do Frei Gabriel? O que está falando dele? Vamos trabalhar. Não, é possível. Vamos fazer essa causa acontecer. Vamos, Senhor Serbispo. Acolhe o nosso pedido. Acolhe. Manda para Roma. Vem a resposta de Roma. Então, assim, é, foi tudo muito intenso. Então, é interessante o quanto que a vida do Frei Gabriel vai entrando na vida da gente. É impressionante, sabe? É o que Dom Paulo dizia na pregação hoje, né? Realmente, o santo... É, é, é isso, ele vai inspirando na gente uma vida melhor. É isso que serve o santo, né, para nos fazer melhor. E Frei Gabriel me fez muito melhor. Eu digo que um dos presentes que eu ganhei aqui em Frutal foi uma devoção a esse homem de Deus. Justamente no ano em que a nossa paróquia, a nossa igreja matriz, completa 150 anos de existência. Mais um presente. É um presente maravilhoso, né Sardinha? A gente celebrou, essa, essa. esperávamos celebrar essa data no dia 14 de setembro de 2020. Mas a pandemia nos arrancou o sonho, mas não nos tirou a esperança. Então fechamos tudo, não podemos fazer nada, uma loucura tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente acolheu isso como um sinal. né? É, eu falo que quando a gente pergunta, padre, o que que marcou os 150 anos? Muitas coisas, entre elas uma pandemia, né? uma pandemia que infelizmente tirou vidas, de nossa cidade, povo da nossa paróquia, pessoas que já sonhavam com esses 150 anos, pessoas que já sonhavam com esse processo de Frei Gabriel, que não conseguiram ver. Mas é, é isso, é a história, a né? história que continua, a história que não para. Então, para nós, os 150 anos, a gente vivia pensando, o que, é que nós vamos marcar os 150 anos? A pandemia não deixou de marcar com nada. E, de repente, o Frei Gabriel diz, não tem, tem alguma coisa. Está aí uma festa de Frei Gabriel hoje conosco. Nós agradecemos a você que acompanhou este documentário. Espero que você tenha gostado de ouvir esses testemunhos lindos da vida de Frei Gabriel, de ter conhecido os, os seus objetos, de ter conhecido o túmulo onde encontra os restos mortais na Capela de Nossa Senhora de Fátima, aqui de Frutal. Então, para você foi apresentado todo o histórico, os relatos, testemunhos sobre a sua vida. Então agora nós encerramos com a linda canção, o hino, que foi escrito por um de seus confrades, né, especialmente contando a vida de Frei Gabriel. Então acompanhe, delici-se encerrando este documentário, ouvindo o hino do nosso querido servo de Deus, Frei Gabriel de Frasadão.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 Construir em muitos corações o um templo do amor revelado aos irmãos Frate do povo, Frei Gabriel, o Evangelho lhe mostra a missão De frasar nosso, a pátria, seu lar Deixa sua terra, vai profetizar Irmão de todos, Frei Gabriel Terá seu nome gravado no céu Por construir em muitos corações O templo do amor revelado aos irmãos Frade do povo, Frei Gabriel A caridade traduz A Deus, com São Francisco, possamos cantar: nasce celeste para sempre